Sejam muito bem-vindas de volta e muito bem-vindos de volta a este canal. Cá estou eu, com a mesma roupa da semana passada, mas ela foi lavada, mas com a outra cara, <risos> com certeza. <risos> e estamos aqui, vai falar de quanto prazer você aguenta, é isso mesmo? É isso aí. Geralmente, quando a gente fala de prazer, as pessoas elas vinculam logo a uma experiência sexual, a uma experiência orgástica. E a gente está aqui hoje para desmistificar um pouquinho essa ideia. Aquela mesa que ela fez e aqui, eu comecei a... Estava prazeroso, estava gostoso, não é assim. Não aguentei, né? Porque eu tinha que gravar o vídeo agora. É, a nossa pele é o nosso maior órgão, só que a gente explora ela muito pouco. Geralmente, quando existe essa esfera da experiência com o sexo, a gente acaba se contendo naquelas regiões ali que a gente aprendeu, que são zonas erógenas, e por algum motivo, deixamos todo o resto desse parque de diversões completamente desprezado. E o que acontece é que toda vez que a gente acessa um prazer um pouco maior do que aquilo que a gente conhece, de alguma forma isso fica desconfortável, é meio que inconsciente. Tipo assim, o que está acontecendo comigo agora? Será que eu vou sustentar? E muitas vezes é até um medo da pessoa morrer simplesmente. O que vai acontecer se eu conseguir sustentar um pouco mais o meu prazer? E é por isso que a gente convida as pessoas a incluírem doses de prazer no seu dia a dia. Mas não apenas doses que envolvam o outro, doses que envolvam você mesma. Então, quais coisas de repente você abandonou e que você gostava muito de fazer e sentia muito prazer fazendo, por exemplo? Por exemplo, aqui comigo eu estou aprendendo a ter prazer com minha própria companhia por perceber que em alguns momentos eu estava sempre buscando o fazer algo com alguém, ir para a praia com alguém, ir para cima com alguém, ok, né? Mas será que eu não encontro prazer em fazer as coisas também sozinho? E já eu sinto muito prazer em estar sozinha. E aí o meu grande desafio é romper com essa bolha de um prazer absoluto quando eu estou comigo mesma, para também compartilhar com outras pessoas. E aí a gente aproveita este momento para convidar você também já para a nossa aula do dia 10 de agosto, na próxima terça-feira, às 19 horas, que é Aprendendo a Fazer Amor. E a gente vai falar ainda mais sobre essa questão do sustentar o prazer. Exatamente. Se você se interessou e se você quer se inscrever, você vai encontrar um link de inscrição aqui embaixo. É importante que você se inscreva, porque só vai receber as notificações, as informações e o, a possibilidade de participar da aula se você tiver inscrito nesse link que está aqui embaixo. Então, na terça-feira estaremos coladinhas, eu, você, Mahaprabhu, aprendendo a fazer amor gostoso com a gente com o outro. A gente vai dar duas ferramentas práticas lá nesse momento. Duas ferramentas que, por sinal, mudaram a nossa relação, eu digo, a minha relação com o meu corpo e a minha relação com o corpo das pessoas que eu me relaciono. Então, cola com a gente que é um... sucesso. E desde já, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, curte esse vídeo e se cadastre para o de edif.